Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal Desafios e Soluções. Lembram-se, na semana passada nós publicamos uma entrevista com a arquiteta Cláudia Meyer falando justamente de, da importância do profissional de arquitetura, também do engenheiro, nós mencionamos, no acompanhamento da decisão, desde o terreno, do imóvel pronto, enfim, Coisas que nós entendemos, nós que queremos construir, que somos leigos, né? entendemos pouco e podemos ter muitas dores de cabeça se não formos bem assessorados. Então, para isso, nós estamos aqui com a engenheira civil Rosângela Nader, para justamente a gente conversar sobre, sobre este passo a passo que, é, que acontece antes da decisão de se instalar, de começar a construir, etc., em um determinado lugar, bairro, enfim. Né, Rosângela? Se não for feito isso, dá dor de cabeça, não dá? Dá, gente. E dá muita dor de cabeça. Então, assim, Sim. estão vendo, estão tentando comprar o terreno uh -huh. ainda, uh -huh. vamos pensar na sondagem, que a gente não sabe o que a gente tem lá embaixo. A gente pode ter rocha, pode ter pedra, pode ter água. E então, como que a gente faz essa sondagem? Só pra gente entender Essa sondagem dia, é né? contratada uma equipe Sim. que vai lá e ela vai analisar cada camada do solo, e a resistência disso, a é que altura eu tenho água, ou se eu tenho pedra, ou se eu tenho rocha, que daí a gente não consegue perfurar. Normalmente é feito isso? Com agora, muita frequência? Não, com infelizmente não. Frequência. Com pouca frequência e agora é por norma. tá Nós temos NBR aí que ah, a gente tem que ter essa certo, sondagem certo. e facilita muito... Não que facilita o serviço, mas evita muitos problemas lá na frente. Porque às vezes a pessoa não faz, está com todos os projetos prontos, contrata uhum, uma empresa uhum. de, de perfuração e chega lá não dá para furar. Aí tem que voltar, recalcular todo o estrutural de novo. Nossa. Às vezes até compromete o arquitetônico, dependendo do caso. Tá você, você indicaria o que? Que a pessoa antes de comprar o terreno já tivesse essa consultoria Seria ideal. e já fizeram, mas isso não compra. A pessoa compra negocia, compra, negocia, ficou barato, ficou bom o negócio Exatamente. E vai tocar a obra vai e aí tocar começa. De... Exatamente, a hora que hum. começa a aparecer os problemas certo. é que a pessoa vai se preocupar com isso ah, e na verdade hum. a gente como... Com os profissionais, tanto arquiteto quanto engenheiro, a gente está tentando mudar essa concepção na cabeça dos clientes ah. que é necessário, é obrigatório por norma fazer as perfurações. Você faz aí um mínimo de três furos para saber o que acontece Sim. em cada camada. Tá? A gente, eu já peguei projeto que a gente não conseguiu fazer piscina, era rocha. A piscina ficou elevada aí. E... Coube a, criatividade... uma enorme. Ah, coube a criatividade do arquiteto em alterar isso e fazer essa, essa piscina para cima e não para baixo. né uhum. Mas não era aquilo que o dono do terreno da casa queria. Sei e aos que... poucos eles tiveram, porque não tinha como a gente implodir o local, que nós tínhamos até casa em claro, vizinhos. Não claro. tinha... E o custo de tudo isso também afeta muito durante a obra. né? É, a verdade, eu imagino, que não ter um acompanhamento, uma assessoria profissional, inclusive além de mexer com o seu bolso, mexe com as suas emoções. Né? Muito! E o desgaste Tira. todo, e a quebra do sonho, aquilo que você imaginou. Porque as pessoas que estão construindo, eu imagino... É, eu, na verdade, nunca construí, comprei alguma coisa pronta. Mas eu imagino que as pessoas desenhem, fica cheia de sonhos, rabisque um quarto, a cozinha, como quer. Aí, de repente, não dá para fazer a piscina de sonhos. Exatamente. Os netos que viriam ali, já imaginou? E, normalmente, a casa é a casa dos sonhos. Às vezes, Por a pessoa certo? consegue construir a casa Por com sim. muito sacrifício. E aquela casa que ela sonhou, idealizou e compra um terreno numa rua que, de repente, não tem... É esgoto uhum. não tem transporte uhum. não tem uma série de dificuldades que acabam desanimando o cliente tá às vezes até questão de transporte de material Sim. é tudo bastante tem que tem que estudar o todo você não pode só pegar o seu terreno individual e querer fazer alguma coisa me diz uma coisa uma coisa errada percentual chutado por exemplo um engano desse em escolher a, a melhor topografia, um declive muito grande que a pessoa não calculou, comprou e não calculou. O que, que isso pode acarretar? Ela quer manter o lugar, adora o bairro, etc., sei lá eu. Mas de qualquer maneira pode acarretar quanto numa obra a mais? 10%? 20%? É, é, daí para mais, viu? Porque é, é complicado, depende de sei. caso a caso. Mas às vezes acontece do terreno ser tão em aclive que a gente acaba fazendo uma laje. Entendi. Deixa um vazio, Entendi. que a gente chama de cachorro morto, morto <risos> para não, não gastar com o um muro de arrimo, que é muito é caro. É caríssimo, é caríssimo né? Caríssimo. É ferro e concreto. Ah, Basicamente ah, é isso. Ah, uh -huh. Então, e aterro também, às vezes a gente acaba tendo alguns problemas com aterro se ele não for bastante compactado, pode é aparecer fissuras com o passar da obra, do tempo. Então, às vezes é melhor até fazer um, uma laje. Entendi. E ignorar aquele terreno para não encarecer mais ainda o custo da obra. Eu diz uma coisa, num passo a passo, isso é só para quem está assistindo, interessado e quer saber assim, o que, que eu faço primeiro. Tá bom, a gente já falou que é muito importante ter um acompanhamento profissional. Mas por que fases a gente passa para se chegar a definir se a pessoa super confiar em você? Não, eu quero, Rosângela, o que você me disser eu vou fazer, tá? Mas me explica aqui, eu, quero, eu tenho esse terreno, eu preciso construir isso. Você fala, ah, vão dar, sei lá, 400 metros de construção, não sei o quê. O que, que ela tem que prestar atenção? Que você aconselharia. Eu Bom, que a gente já, já tá, começou já pela citou. vizinhança, na, pela na, infraestrutura do bairro. Perfeito. O que ela quer fazer, né? Na verdade, certo. aí já entra o arquiteto também. Juntos, juntos. Claro, é. Essa conexão boa, exatamente. A perfeito. E daí, em cima do que eles estiverem discutindo com o arquiteto, uhum. a gente vê a possibilidade da engenharia deixar aquilo em pé. Entendi. O arquiteto bola. bola mas a engenharia tem que fazer. Tem, tem que executar aquilo. Tem lá. que executar aquilo. Aí tá, sim, a gente sim. entra com esse processo de sondagem uhum. para daí fazer o projeto estrutural, desenvolver toda a fundação e a gente sim. vai caminhando passo a passo. É, se a casa tem a casa ou qualquer construção, está face norte, face sul, aonde eu vou colocar as placas solares da parte hidráulica? Hoje em dia a energia fotovoltaica está aí com tá, tudo. Com tudo com eu tudo. preciso ter um telhado que seja sim. de acordo para a maior captação sim, sim, de energia e às vezes não foi pensado nisso lá no começo. Uhum. Tem um lado certo para essas placas? Senhor? Sim, a gente é. tem que sempre colocar a face norte, né? Perfeito. Então a gente tem Bem que aproveitar possível. o máximo possível de tudo isso. Uhum. E com isso, por isso é que tem que sempre estar a engenharia e, a arquitetura, e a arquitetura juntas. E juntos, porque juntas. É, são muitos detalhes, são muitas é, fases imagino, que a gente vai imagino. passando. É, tem a questão da legislação, do zoneamento, Sim. É, contratação de pessoal, o contrato tem que ser bem feito com mão de obra, que isso também dá bastante dor de cabeça uhum. para o proprietário com o passar do tempo. E estudando cada fase dessa, com o sonho da pessoa, que ela sempre quis fazer, no bairro, no terreno que ela comprou, o que a gente consegue mas, de isso. qualquer maneira o ideal o ideal é que se tenha um projeto que faça essas avaliações e que não se tenha que é o que nós conversamos com a Cláudia Amélia, não se tenha uma, uma lista de surpresas desagradáveis e, e que, que vão fazer você gastar muito mais não com é? certeza normalmente que era é para ser dois passa a ser seis e aí né o que acontece às vezes das pessoas uhum. contratarem ah, tem muita gente que ainda toca uma obra sem profissional nenhum pois é com a contrata o pedreiro Mestre de ela. obra, uns, uns que se diz, tem uns mestres de obra soltos aí no mercado? Tem, né? tem, tem muita uhum, gente. Daí uhum. a pessoa na hora que vai fazer, ela começa a colocar ferro mais com medo de poder dar algum problema. Certo. Ou seja, você acaba gastando mais Sim. em ferragem, em concreto, que ela vai fazer tudo super dimensionado uhum. para não dar problema. E mesmo assim, às vezes a, a estrutura não suporta esse excesso de peso que foi colocado. Então tem, tem tudo isso, não, não, não vão pelo pelo caminho mais curto, que pareça mais fácil, porque é. no, no final das contas vai custar muito caro. Esse que é o detalhe, porque é, é, o que pode aparecer de surpresa, ninguém não tem como prever, vai falar, olha, aconteceu isso, mas vai dar um furinho no orçamento e esse furinho acaba sendo um rombo, Um rombo, né? e daí? É uma coisa complicada. E daí você tá com aquele dinheiro contado para fazer aquela construção, naquele padrão que você queria... E, de repente, você acabou gastando muito nesses atropelos que tiveram aí e você não consegue finalizar o abanquete. Eu imagino. Por isso que muita gente faz um pouco e deixa o resto para fazer depois. Porque, realmente, nós estamos falando, assim, de uma não uma empresa que se preparou, que tem um capital sim, guardado. Sim. Mas se a gente pegar uma classe média, média, é, que está tentando construir, quer ter uma casa com a sua cara ou o ou, ou seu negócio numa determinada região e incorrer em tudo isso, e o que você falou Desculpe, também, né? mas é, é uma é... burrice, não é? É o, o sossego, né? Poder então, dormir tranquilo claro, também. Claro, Isso. e claro. continuar sonhando que vai ser feliz ali. Tal, Com né? certeza. Muito bem, muito bem. Muito obrigada. Tá, eu, eu acho, acho que, que assim, somando as dicas, não é legal? Somando as dicas dadas pela Cláudia Meyer, mais a Rosângela Nadri, nós temos uma boa conjunção de arquitetura e engenharia. Né? que é justamente o propósito nosso, desafios e soluções, mostrando que essa conexão é boa, é melhor para, para, para estruturar o seu sonho e trabalhar bem as suas economias, investir bem. Né? Com certeza. Muito obrigada, até a próxima entrevista. Ah, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, desafios e soluções.